Olha o padrão dessa porta de entrada desse apartamento. Estamos em Capão da Canoa. Se você já gostou dessa porta na chegada, então vem comigo que eu vou te mostrar esse vídeo, esse imóvel, em um pouco mais de 4 minutos. Um apartamento mobiliado e decorado, finamente mobiliado e decorado, em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Se você procura imóvel aqui no litoral ou apenas gosta de ver imóveis aí para se inspirar e sonhar, também fique à vontade. Como eu falei, estamos em Capão da Canoa, no edifício Antônio D'Altoé. Quinto andar, um imóvel de frente, living, integrado à área de jantar, imóvel pronto, nunca usado, climatizado, enfim, é só chegar e usar. Como eu costumo falar, o seu próximo verão pode ser aqui em Capão. Olha só, temos a cozinha aqui, ela é um pouquinho mais separada, ela tem uma, uma visão ali da, da sala de jantar, mas uma cozinha completíssima. Mobília de alto padrão, eletros também, a altura, tudo na linha inox, aqui um belo estofado, um, um apartamento com uns tons bem claros, né? bem clean. Mas usando esse azul aí para dar um contraste e uma personalidade a esse imóvel, né? Que a gente tem uma tem a churrasqueira já com uma pia auxiliar, e isso faz toda a diferença para não precisar ter que transitar da churrasqueira para a cozinha já tem uma pia, fica tudo ali. Né? As mulheres que gostam dos pro, homens aí não sujarem. Mais uma panorâmica aqui desse belo imóvel. O construtor desse imóvel tá é um construtor conhecido aqui no litoral como ele tem um padrão de qualidade excepcional né? nas suas construções e quando o mobile decora também ele exige o mesmo padrão. Então é um imóvel realmente de altíssima qualidade. A gente está de frente para a rua Cepé ao lado da Praça Tcharaju e também ao lado da Avenida Ubirajara também para quem conhece Capão da Canoa é uma avenida bem conhecida aqui uma lavanderia também completa, esse imóvel como eu falei ele é completíssimo, pronto para uso junto instalado, climatizado, elétrons, já tudo do jeito é um imóvel realmente para quem não quer se incomodar com nada, quer chegar e usar ele tem dois dormitórios e tem uma suíte ali que a gente já vai mostrar que é um espetáculo. Aqui a gente tem um banheiro social da casa. Para quem gosta de detalhes, ó, olha que ideia bacana. O pessoal realmente aproveitou todos os cantinhos do, do imóvel para mobiliar. A gente, lembrando, a gente tem esse pessoal que fez a mobília e decoração, tá? A gente tem acesso a esse pessoal se você já tem um imóvel na praia ou, né? Tem um imóvel vazio ou quer mobiliar, reformular mobília, a gente pode passar esses contatos para vocês sem custo algum. É só pedir aí embaixo do, do, do vídeo. A maioria desse pessoal é parceiro nosso, então a gente passa para você. E aqui a gente chegou na suíte que eu achei um espetáculo. Olha essa cabeceira. Fundo da parede, ali todo revestido em madeira, com um LED, um quadro muito bonito. Esses tons em cinza aí também ficaram um espetáculo essa esse painel aí também muito bacana essa suíte eu achei muito bacana nota que ela é quase toda ali a 360 revestida em imóveis né chapas de madeira então realmente o pessoal não poupa nesse quesito e deixa o imóvel muito bonito e decorado a gente vai ficando por aqui esse imóvel está à venda eu sou corretor aqui no litoral meu nome é Patrick Lopes tenho esse imóvel à venda por 860 mil, são 101 metros de área total, tem uma vaga de garagem, dois dormitórios com suíte, tá? Um edifício de alto padrão, tem salão de festas. Então se gostou do vídeo, segue nós aí nas redes sociais, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui e até mais.